Estamos aqui para mais um momento do Espaço Família. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada, a Letícia. A Letícia trabalha com psicologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o autismo de tela. Para quem não sabe, algumas pessoas estão comentando que existe a possibilidade de crianças terem autismo pelo uso excessivo de telas. E hoje, nós vamos esclarecer algumas questões sobre isso. Letícia, você trabalhando com crianças com estimulação precoce, hum. qual, qual é a definição do autismo? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento né, que ele já vai estar presente na criança desde o nascimento, então ele não é adquirido com o tempo. Então, esses primeiros sinais já vão ser percebidos lá na primeira infância. Né? Então, ele é um transtorno que ele gera dificuldades, principalmente em relação à é, interação social, comportamento e comunicação. Né, Essas são os principais é, questões que envolvem o autismo. Uhum. Então, o uso das telas, ela pode provocar autismo numa criança? Não, esse termo é muito errado, né? a gente tem que ter consciência que o autismo, então ele já nasce. O que acontece, por exemplo, que os pais não percebem sinais, não identificam, e o uso excessivo das telas vão piorando cada vez mais esses sinais. Aí eles ficam mais evidentes no momento, daí pensar, ah, então desenvolveu o autismo pelo uso excessivo das telas. E não, né? ele pode ter piorado esses sintomas. Né? Mas não que a tela vai causar. Ele pode piorar os sintomas que já existiam, só talvez ainda estavam meio sutis, né? A criança menorzinha, os pais não percebem, né? E o uso excessivo das telas vai piorando esses sintomas. Tá. As famílias, às vezes, têm a, a ideia de que a criança está tendo sinais de autismo. Porque, como a Letícia falou, é um, é alguns dos sinais é a comunicação e a interação social. Agora, pense em papais e mamães. Se o teu filho fica exposto... a Telas por muito tempo é claro que ele vai ter dificuldade na interação social e também na, no desenvolvimento da comunicação dele e da fala. Então, prestem atenção nas crianças que já têm o diagnóstico de autismo e as não diagnosticadas, porque as, todas as crianças podem ter um prejuízo, né? Letícia, com certeza. Né? Então, não existe desenvolver o autismo, né? pelo uso de telas, e o que acontece, assim, aquela criança que não é autista, né, é, mas usa muito a tela o tempo todo, aquele estímulo de tela, pode né, começar a apresentar alguns comportamentos semelhantes ao autismo, né, que como você comentou, a questão da comunicação, da fala, não interage, não olha, então, ah, então por isso que eles acreditam que desenvolve o autismo, né, mas não, é porque alguns comportamentos vão ficando semelhantes, mas quando você limita esse uso de telas, toma cuidado, estimula a criança de outra forma, você vai percebendo que esses atrasos né, não vão acontecendo, eles vão melhorando no caso, né? Uhum. E daí, então, essa é a questão que podem ser comportamentos semelhantes, mas não existe desenvolver o autismo, né, pelo uso da tela, uhum. mas ele então, piora. o que a gente tem hoje, nós temos as telas, elas fazem parte da nossa vida, a gente não uhum. pode negar isso, mas uhum. o que a gente pode fazer, então, para que essas telas não afetem o desenvolvimento das nossas crianças? Isso, né, né? a gente sabe que é impossível você, ah, 100% tirar as telas, às vezes, a criança, esse mundo tá aí, né, mas assim, limitar sempre o tempo, né, tá muito Tomando muito cuidado com o conteúdo que essa criança está consumindo na tela, né? Porque você pensa que às vezes é conteúdo infantil e muitas vezes não é, uhum. né? Então, tirar um tempo que você tem ali para com a criança observando o que ela está vendo, limitar, então você tem um período um pouquinho de manhã, um período um pouquinho de, de tarde, né, evitar o período da noite também, porque pode afetar o sono uhum. da criança, né, usar a tela antes de dormir, então limitar sempre o tempo e buscar outros estímulos, outras brincadeiras, né, a criança se desenvolve na brincadeira, então, ah, mas é vídeo que ensina o alfabeto, ah, é vídeo interativo, mas nem sempre isso realmente está ensinando algo para a criança, uhum. ela vai se desenvolver e aprender muito mais com brincadeiras do que com uhum. a tela. Porque precisa ter aquela troca, aquela interação. Então, para vocês entenderem, quando a criança fica exposta à tela, ela fica só recebendo estímulos, ela não interage, ela não faz uma troca. Então, todas as imagens, sons, elas vêm recebendo e ela fica ali paradinha, ela não a, desenvolve as habilidades que precisa. A gente pode ter como recurso, por exemplo, um videozinho, uma música, desde que esse vídeo, uhum. essa música, ela seja usada com propósito, Isso, né, Letícia? exatamente. Uhum. Daí, realmente, é um estímulo para a criança, é um incentivo, que é algo que ela gosta, mas tendo o objetivo de ensinar algo para a criança, né? Brincar ali, principalmente a atenção dos pais na hora da brincadeira, né? Uhum. Então, gente, hoje o nosso assunto foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado, podem mandar aqui pra gente que a gente tem o um maior prazer em atender vocês. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.